Diego Costa é anunciado neste sábado como, como jogador do Atlético Mineiro. Vídeo de hoje vou te falar um pouco desse assunto. Vou falar aqui também sobre a equipe do Chelsea que bateu o Crystal Palace e o atual campeão da Champions League venceu em casa por 3 a 0. Vamos começando o vídeo falando do assunto aqui sobre o. o aí o, sobre o do Atlético Mineiro. Né? O Diego Costa aí é o Atlético Mineiro. É, anunciou nesta este sábado, né, a contratação do jogador ex-atético de Madrid e, e a seleção espanhola anunciou aí a contratação do Diego Costa naturalizado em espanhol, né. É ele, ele que já passou aí por times como o Atlético de Madrid, Chelsea, né, e também é, voltou para o Atlético de Madrid também, né. E aí agora vai pro Atlético Mineiro onde vai aí jogar aí no Brasil deixa nos comentários o que, que você acha, será que o Diego Costa pode ajudar o Atlético Mineiro a constar um título importante nessa temporada, deixa nos comentários eu conto com vocês, tá bom é, vamos falar aqui sobre a equipe Chelsea que bateu o Crystal Palace e os atuais campeões da Champions League venceram o Crystal Palace o, o jogo Palace. do Chelsea é contra o Arsenal aí no ser fora de casa o jogo né enquanto o Crystal Palace vai bater o Bradford que venceu o Arsenal ontem pela pela primeira rodada da Premier League e agora o Chelsea aí ganha mais três pontos e o Crystal Palace não tem nenhum ponto né é, e agora os gols foram marcados por Marcos Alonso cobrança de falta depois o, o Chelsea fez o segundo gol com o gol de City, né? é o ex-jogador do Borussia Dortmund, né? E também o jogador do Chelsea fez ali o gol para marcar aí 3x0 pro Chelsea, e ganha mais 3 pontos. Não é inscrito? Se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder o vídeo. deixa o like, porque o teu like ajuda demais o nosso canal, tá bom? A vendo no próximo vídeo. Até lá. Fui!